O GP da Hungria de 2021 não foi somente o melhor da temporada, como também palco de uma das cenas mais surreais da história da Fórmula 1. Depois de um começo acidentado, a corrida húngara precisou de uma segunda largada. Só que apenas um carro surgiu no grid. Apenas Lewis Hamilton alinhou para esperar o apagar das luzes. Algo parecido só aconteceu em 2005, no bizarro GP dos Estados Unidos, onde apenas seis carros partiram para a corrida em Indianápolis. Mas como isso tudo aconteceu? Pouco antes da primeira largada, a chuva que atingiu o circuito de Ungaro-Ring deixou tudo mais escorregadio. Valtteri Bottas que o diga. O finlandês errou a freada da curva 1 e acertou em cheio a traseira da McLaren de Lando Norris, que atingiu os dois carros da Red Bull. De Sérgio Pérez e Max Verstappen logo à frente, criando um boliche. Pouco depois, Lance Stroll também surgiu descontrolado e bateu em Charles Leclerc, que pegou Daniel Ricciardo. Resultado: cinco carros abandonaram ali a disputa. Quando a prova teve seu reinício, novamente com largada parada, a volta de apresentação revelou que o asfalto já havia secado o suficiente para correr de pneus slick, então os carros restantes decidiram entrar nos pits antes mesmo dos procedimentos do grid. Apenas Hamilton, que liderava o pelotão, ficou na pista partindo sozinho com pneus para piso moderadamente molhado. Só depois que o heptacampeão cruzou a linha dos boxes, os demais do grupo puderam largar e ganhar a pista. Começou por George Russell, que na sequência da volta teve de devolver posições, já que ele não era o segundo colocado, Esteban Ocon, Sebastian Vettel e o resto do pelotão. Apenas na volta seguinte, Hamilton conseguiu trocar os pneus, o que fez com que caísse de primeiro para último e iniciasse uma corrida de recuperação. Mas diante de uma cena destas, a pergunta que surgiu também era, se Hamilton optasse por trocar os pneus antes do reinício, assim como fizeram os adversários, a largada teria acontecido sem carros? A resposta? Sim. De acordo com o diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, os carros teriam sido liberados para a corrida assim que chegassem aos boxes. Teria sido o um procedimento normal de largada, então teria ativado as luzes de largada assim que o último carro estivesse no pit lane. As cinco luzes teriam sido acionadas, as luzes vermelhas se apagariam, e uma vez apagadas, a saída do box seria aberta. Assim, a chegada do último carro aos boxes teria acionado o procedimento de largada. O único carro na pista seria o safety car que ficou sem saber muito o que fazer depois que Hamilton largou sozinho. No final, o SC parou na altura da saída dos boxes para que os demais pilotos pudessem, em fila indiana, largar. Se Hamilton tivesse entrado nos boxes, provavelmente teria vencido o GP da Hungria. Como precisou de uma parada adicional, enquanto a prova seguia em bandeira verde, caiu para último e precisou de uma corrida de recuperação para chegar ao pódio. No fim das contas, a situação inusitada e inédita mudou a corrida. Esteban Ocon, que seria segundo no grid da largada parada, venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Sebastian Vettel e o próprio Hamilton completaram o pódio na Hungria. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das principais categorias no canal do Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E deixe seu comentário. A temporada 2021 da Fórmula 1 é a melhor dos últimos tempos? Para quem você está torcendo? Até a próxima!